O filho de um oficial do rei, um milagre de Jesus. Um dia, um alto oficial do rei veio a Jesus. Ele lhe pediu ajuda, pois seu filho estava doente e estava prestes a morrer. Jesus disse a ele, Se vocês não verem milagres, vocês jamais irão crer. Vá, seu filho foi curado. O oficial voltou para casa e quando ainda estava no caminho, alguns de seus amigos vieram e disseram que seu filho já estava melhor. — Desde que horas? — perguntou ele. — Por volta das quatro da tarde, responderam. Esta era exatamente a hora que Jesus disse seu filho foi curado. O oficial do rei estava tão feliz e desse dia em diante ele e sua família acreditaram que Jesus foi enviado por Deus.